Sabe aquele dia que você tem um milhão de coisas para fazer? Você tem que viajar, você tem a impressão que tá esquecendo metade e você ainda quer gravar o que vai acontecer da vida. Um pedaço de cabelo maior do que os outros aqui atrás da minha areia. O um dia tá tão corrido que eu quase esqueci o carregador do computador. Eu saí pra jogar o lixo e meu vizinho me parou pra reclamar que eu tô ouvindo música alto demais. Eu tô atrasado e aconteceu mais um problema. Eu comprei uma mercadoria na internet a semana passada e vai entregar amanhã. Só que eu não tô aqui porque eu tô saindo hoje. E eu liguei lá na companhia que vai fazer a entrega e eles não podem fazer nada porque eles vão entregar pro correio. E o correio é que vai entregar na minha casa. Só que o problema aqui é que o correio não entrega em mãos, ele deixa na porta da sua casa. Então, quando você sai da porta que você vê o pacote. E como eu não vou estar em casa até domingo, eu tô com medo que eles vão deixar o pacote lá na porta da minha casa, pensando que eu tô lá, e vai chover e vai molhar todo o pacote. Então, eu tenho que ir no correio pedir para eles segurarem o pacote, para quando eu chegar no domingo, na segunda-feira, eu ir buscar ele. Eu tô atrasado mais uma vez, sou vítima da lei de marca, eu cheguei aqui e a mulher saiu para almoçar. Ah, vamos lá, né? E-I-D-A Eu tive que entrar na correria porque o cara tava buscando atrás de mim e eu não consegui usar meu cartão. Tive que pegar o ticket. Ainda bem que eu cheguei adiantado. Porque olha o tamanho da fila. tá? Mais ou menos uma hora de espera, só para poder pegar. O cartão de embarque. Eu tava na fila fazendo uns 10 minutos quando eu percebi que eu já tinha feito check-in ontem, nem né, pela internet. Cheguei cedo e ainda deu tempo de comprar meu café. o meu sonho de chocolate. Preços não servem comida boa, só amendoim, bolacha e café. Só então, tem com medo de entrar. Tem que aprender. Esse boné aqui me dá uma confiança, cara, eu não sei por quê, viu? Meu lock é um problema sério para mim porque eu chego aqui e já começo a pensar em comida, cara. Thank you, too. Eu acho que seria uma boa ideia ouvir o GPS eu Não Me Perder hoje. Vamos ver o que toca nas rádios aqui de Milwaukee. Deixa eu a ligar o rádio. Olha que céu cinza, cara. Eu estou perdido de novo. Me deram um carro com rádio o digital. o, digital. o, é que é o super, carro certo? Peguei ele. Né? Me deram um carro, um carro com rádio digital. Eu não sei o que acontece comigo, mas eu me perdi de novo. Essa merda desse GPS. Me avisa muito em cima da hora. Não tem entrar, não tem como fazer curva. E é isso que começa a chover. Então eu tenho que me virar, né? Tem que descobrir, Já passou já, a curva que eu tinha que fazer. Eu não sei. Eu me perdi tanto que eu cheguei no meu trabalho e não cheguei no hotel. Tô perdido de novo. Já é a terceira vez que eu me perco. Terceira a, a, volta que eu faço. Eu não Gente, esse lugar tem umas entradas, umas curvas, parece plataforma 3 e 1 um quarto lá do Harry Potter, é 3 e 1 um quarto? 9 um e 3 quartos, sei lá como que é o número do lado da lateral. mas parece que é um lado. Está a chuva aqui, está a chuva aqui. Eu estava aqui. Bom dia! E o acompanhar e até mais. No caso